Hoje vive sereno num local privilegiado do Tejo, próximo do ponto onde o Tejo abraça o Zézere e o Zézere abraça o Tejo. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, é impossível visitar o castelo de Almoral sem nos deixarmos cair no imaginário de combates, lutas e batalhas. Música tá? No século II Cristo, foi ocupado em diferentes épocas por alanos, visigodos e moros. Só em 1129, a bravura de Dom Afonso Henriques e o clima entusiástico da reconquista cristã conseguiram tomar de assalto a fortaleza de Almorolan e destornar os moros. Consciente da importância estratégica de Almorol na defesa de Coimbra, então capital do reino, Dom Afonso Henriques doou aquele território a Gualdim Pais mestre da Ordem dos Templários, encarregue do povoamento da região entre o Mondego e o Tejo. A Ordem dos Templários tinha sido criada na cidade de Jerusalém em 1118, por cavaleiros de origem francesa, com o objetivo de servir a Deus através da proteção dos territórios cristãos conquistados na Terra Santa durante o movimento das Cruzadas os Templários tenderam-se para o Ocidente e tornaram-se o braço direito de Dom Afonso Henriques na conquista do território português ao longo do século XII. Um dos marcos da reconquista e da presença dos Cavaleiros Templários em terras lusas é sem dúvida o Castelo de Almoral, que ainda hoje conserva os traços de uma arquitetura militar templária desde que foi reedificado entre 1160 e 1171 por Gualdin Pais e alguns dos seus companheiros da Ordem do Templo, a disposição quadrangular dos espaços, os torreões adoçados às muralhas altas, protegidas por nove torres circulares, a Torre de Menagem como centro de toda a estrutura e, claro, a Cruz Patesca, a insígnia templária, esculpida sobre a janela aberta do alto da Torre de Menagem. Quando o Papa aprovou a extinção da Ordem Templária no concílio de Viena, em 1312, e os templários começaram a ser perseguidos em França, Portugal não obedeceu. Os Templários tinham ótimos meios de locomoção terrestre e marítima, úteis a Dom Dinis. Mas, acima de tudo, Portugal devia aos Templários a conquista e formação de um reino, obras arquitetónicas incontornáveis e todos os mistérios que as rodeiam. Tal como o mistério de um abastado tesouro Templário, que diz o povo, ainda hoje estará escondido lá para o meio da ilha de Almoró. Mm-hmm.